Na última conferência anual do grande gigante Warren Buffett, o melhor investidor de todos os tempos, é conhecido de praticamente todos os lados, à volta de todo o globo, e o Warren Buffett na última sua conferência anual de 2022, ele falou sobre aqui dois princípios que nos ajudarão a combater estes tempos de grande inflação que estamos a viver. E quais é que eles são? Quais é que são estes dois princípios que nos ajudam a combater a inflação? Um... Okay? Um, em primeiro lugar, é tu investir em ti mesmo continuamente, porque ninguém, okay? ninguém te tira o maior ativo que tu tens, que é o teu conhecimento. E quanto mais tu investes no teu desenvolvimento pessoal, quanto mais tu investes no teu conhecimento, quantos mais dados tu adquires e consegues montar cada vez melhores puzzles na tua mente e consegues ser o um melhor profissional e, e teres mais conhecimento daquela área específica, tanto melhor para ti, porque isso ninguém te tira, mesmo que a inflação esteja a 30% ao ano, 50%, seja lá quanto é que for, ok? Atualmente a inflação está aí pelos 10% em alguns países da Europa, mas ninguém, volto a repetir, ninguém te tira esse maior ativo que tu tens, que é o teu conhecimento. E em segundo lugar, em segundo lugar o grande princípio que o Warren Buffett demonstrou foi que para combatermos a inflação, devemos investir em negócios que tenham poucos requisitos de capital e que consigam gerar elevados retornos sobre esse capital. Ou seja, por cada euro que eles uh, investem no seu negócio, no crescimento das suas operações, consigam gerar 30 cêntimos, 50 cêntimos, 60 cêntimos, seja lá quanto é que for. Em comparação com negócios que são mais pobres do ponto de vista da alocação de capital, não conseguem gerar tantos retornos sobre o capital investido e que por cada euro que investem, se calhar só trazem, sei lá, 1 euro e 2 cêntimos, 3 cêntimos, 4 cêntimos, 5 cêntimos, ok? Quando comparado com os anteriores, que geram 20 cêntimos, 40, 50, realmente... Consegues ver qual é a diferença entre a lucratividade das empresas. E por isso, precisamente, estes dois grandes princípios nós vamos falar bem a fundo durante a Yale Masterclass. Como tu realmente investires no teu conhecimento é o que te vai gerar mais lucros a longo prazo. Aliás, o Warren Buffett tem uma frase muito famosa que eu vou deixar aqui embaixo que diz Quanto mais aprendes, mais ganhas. Simples assim, ok? E por isso na EO Masterclass vamos ajudar-te a construir esse conhecimento financeiro, vamos ajudar-te a dar um caminho para tu investires ainda melhor no, nos teus ativos, investires melhor em ações de empresas estás em Bolsa e então vamos falar também sobre este segundo princípio de investimentos em empresas altamente lucrativas e que, independentemente do cenário em que estivermos a atravessar, elas vão continuar a gerar elevados retornos sobre capital investido, ok? Por isso tens mesmo de vir à ao Masterclass. Se ainda não te inscreveste, fica o link aqui embaixo na descrição para que tu, durante dois dias, venhas aprender a gerir melhor o teu dinheiro, a investir o teu dinheiro em ações de empresas cotadas em Bolsa, a proteger as tuas poupanças com investimentos consistentemente lucrativos ao longo do tempo, ok? Por isso, vem melhorar o teu conhecimento, combate a inflação desta forma, desenvolve-te, ok? Com, com muito conhecimento, vai ser completamente gratuito, vão ser dois dias absolutamente fenomenais e estou ansioso, estamos quase lá, estamos quase lá, estou ansioso por te ver do outro lado, ok? Um forte abraço lucrativo e até já! Vemos já, já, já daqui a uns dias! Tchau, tchau!